Minha amiga, num beco sem saída, a educação se encontra, pois no fim das contas, a sociedade apronta. É, é uma tal de tecnologia, tu não sabe? Do tal de software e o cabra do radioel. Mas fique tranquilo, é pra quem quiser. E você não? Então dá no um pé, é logo ali o bar do seu Zé. Entrou? Tá lá. Wi-Fi? Quem vai? Quer conversar? Quer remédio? Ah! O zap para baixar. Mande essa tal rosa É do Guimarães Rosa. Os softwares livres <risos> já não roda E o tal do Face? Quem não tem? Como fica? Fica aqui, fica ali, fica por lá. Entre um espaço e outro, sei meu lugar. Já não sei onde vou estar, mas não tem problema não, porque eu posso me encontrar. Entre espaço e outro, eu sei o meu lugar, transitando pelos ambientes da nunca navegada. Vou interagindo, viajando e marcando meu espaço. Hum. É uma coisa, mas que coisa, essa coisa? Tem coisas que se escutam, mas se passa diante e como muitos já fazem, faço a minha parte. Internet e tá arte. Todos falando disso. Ai, quero fazer parte dessa tal da internet. Internet, net, web, sei lá, só sei uma coisa que as coisas acontecem. Coisa é mesmo imaginar que essa coisa é cheia de coisa tem nome e não se chama coisa. Tantos encantos e desencantos, desencontros e encontros, tantas coisas. Fico aqui, fico a pular, entre um espaço e outro, entre coisas e coisas, sei que posso me encontrar.